Vocês estão a usar mal as vossas hashtags e eu queria-vos mostrar hoje algumas dicas que vocês podem fazer para aumentar o vosso alcance no Instagram. Eu sou a Maria e se vocês quiserem crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e dicas de fotografia acho que vocês deviam subscrever. Se eu vos agora, sigam as hashtags que vocês sabem que o vosso público ideal está neste preciso momento a pesquisar por elas no Instagram, vocês provavelmente me diriam... Que? Ao vocês não saberem procurar as hashtags ideais para o vosso público, muito possivelmente não as estão a utilizar corretamente no vosso post, o que faz com que o vosso alcance é, diminua. A primeira coisa muito importante é definir o público, e eu vou começar por uma coisa que vocês detestam que eu fale, que é descobrir que língua que vocês querem falar com o vosso público. Há quem prefira falar inglês, há quem prefira falar noutra língua, há quem prefira falar em português e há quem prefira duas línguas. Mas o sucesso que vocês têm ao usar uma hashtag depende muito desse fator. Porquê? Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu quero mostrar este look do dia e em vez de look do dia escrevo Outfit of the day. É uma hashtag em inglês. Provavelmente vou receber alguns likes de pessoas que viram essa hashtag, mas Será que eu quero likes? Essas pessoas que usaram esse hashtag provavelmente não falam português. Ao ver a minha descrição, ao ver os comentários dos meus seguidores e ao verem o meu perfil e verem que é tudo numa língua estranha, provavelmente não vou seguir. Muito, muito provavelmente não vão seguir. E isso não é uma coisa que nós queremos. Likes compram-se, muita gente compra likes, por isso likes deixou de ser uma coisa assim muito relevante, mas a interação, a interação real, os comentários que vocês recebem, pessoas que gostam do vosso conteúdo, de pessoas que guardam, que partilham, isso é o mais importante, por isso faz sentido eu usar hashtags que podem me trazer alguns likes mas não me trazem nenhum tipo de interação e de certeza nenhum servidor aos novos, provavelmente não. Outra coisa muito importante para vocês definirem é o vosso tema e muita gente não tem ideia disto ou pelo menos não se apercebe disto, mas vamos imaginar que eu sou uma influencer de moda e quero chegar a pessoas que querem dicas de moda, que querem saber se vestir melhor, que querem ter outfits para o trabalho, por exemplo. Mas a maior parte dessas contas de influencers de moda têm seguidores que são influencers de outra coisa qualquer, ou seja, vocês vão a uma conta de influenciadores e principalmente para aqueles que estão a começar, eles só têm público que são colegas de trabalho de certa forma. Porque, Se vocês forem ver as hashtags que essas pessoas utilizam, normalmente utilizam hashtag influenciador digital, hashtag criador de conteúdo, hashtags que não são relevantes para o público. Porquê? Porque ninguém do público ideal dessa pessoa está à procura de criadores de conteúdo, porque isso é uma coisa muito geral. Muito provavelmente estão à procura de dicas de moda, dicas de moda feminina e coisas assim desse género. Ou seja, quanto mais específico vocês forem, mais chegam ao vosso público ideal. Ok, eu acho que já vos dei a entender o que é que vocês têm que procurar nas vossas hashtags, que hashtags vocês devem usar e não devem usar hashtags muito gerais porque não vão conseguir encontrar o vosso público e não vão conseguir crescer dessa forma. Por isso, vamos começar a falar sobre hashtags e como encontrar as melhores para vocês. A primeira coisa que eu vos quero falar é sobre a dúvida das 30 hashtags. No máximo vocês podem usar 30 hashtags. Ok, até aqui toda a gente sabe, mas muita gente diz para não usar nenhuma, muita gente diz que para usar até 8, porque mais do 8 é considerado spam e muita gente diz para ir variando, às vezes 20, às vezes 10, às vezes nenhuma por isso eu testei todas as teorias e tenho uma coisa a dizer usem todas as hashtags que fizerem sentido para vocês até 30 porque todas as hashtags que vocês usarem são uma oportunidade de vocês serem vistos são uma oportunidade de vocês alcançarem mais pessoas 30 hashtags equivalem a 30 oportunidades de vocês serem encontrados ok, agora existem vários tipos de hashtags hashtags gigantes, hashtags médias e hashtags pequenas E eu quero que vocês saiam daqui a a não ter medo de ir às hashtags grandes, a não ter medo de gastar tempo a ir às hashtags pequenas. Eu quero que vocês testem tudo. Porquê? Eu vou explicar isto da forma mais simples possível. Vocês querem começar a ser ranqueados por várias hashtags. Vocês começam pelas pequenas, o Instagram, ver que vocês têm alcance, começa-vos a puxar para as maiores e das maiores para as gigantes. E eu tenho aqui esta. Hashtag gigante e eu quero ser encontrada por ela, pode não ser agora, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, mas estou a abrir caminho e estou a dizer que eu faço conteúdo para esta hashtag, em todos os posts, ir dizendo que tipo de conteúdo é que eu tenho, que tipo de conteúdo é mostrar e a quem. E isso é o mais importante de tudo, não tenham medo de usar hashtags gigantes porque elas vão-vos ajudar imenso a crescer. Nós somos pessoas muito visuais, por isso eu vou-vos colocar um exemplo de outra vez influenciador de moda. Eu vou-vos colocar aqui algumas hashtags que eu usaria para hashtags gigantes, hashtags médias e hashtags pequenas para influenciador de moda. Hashtags grandes são aquelas hashtags que vão de 1 um milhão para cima, por isso eu utilizaria hashtag moda, que tem 180 milhões moda feminina, 50 milhões moda para meninas, 7.5 milhões ok, iria utilizar essas hashtags, que acho que são bastante boas, para as hashtags médias, são aquelas hashtags que vão de 100k 100 mil, para 1 milhão por isso utilizaria moda Brasil 890 mil, moda mulher 730 mil, por aí para as hashtags pequenas, que são aquelas hashtags que vão de 0 até 100 mil o que eu faria era usar, por exemplo, essa que é moda moderna, 82k, moda no trabalho 87 mil se vocês fizerem outfits para o trabalho, por exemplo. E agora vocês perguntam Ok Maria, fizeste essas hashtags, como é que as encontraste? E eu vou-lhes mostrar a forma mais simples. Existem várias formas, mas uma forma que se calhar está a vosso dispor e vocês não têm noção que está a vosso dispor é fazer diretamente através da pesquisa do vosso Instagram. Vocês só precisam de ir ao vosso Instagram, carregar na lupinha e carregar em pesquisa e vamos colocar por exemplo moda, nós conseguimos ver que já temos aqui estas primeiras opções que eu usei que é moda, moda feminina também e por exemplo eu também escolhi umas de, com dicas por isso foi a hashtag dicas e encontrei logo aqui dica de moda, isso eu já sabia que havia muita gente a procurar e por isso coloquei essa hashtag no meu bloco, e é isso que eu vos queria falar, sobre blocos e hashtags Blocos de hashtags é isto que eu criei para vocês, pequenas, médias e gigantes, ou seja, eu vou fazer blocos para os meus vários temas, porque todas as contas têm vários temas que falam e dentro desses temas podem ter ainda mais temas pequeninos que falam, por isso eu tenho vários blocos para esses temas pequeninos e o que eu faço é alternar esses blocos. É muito importante vocês alternarem, porque se vocês usarem sempre o mesmo bloco 5 dias seguidos, o Instagram vai achar que vocês são uma conta STEM, porque estão sempre a usar essas hashtags. E por isso, se vocês alternarem esses blocos, vocês vão conseguir não estar banidos nessas hashtags e vão conseguir ter sempre o alcance que vocês merecem, de certa forma. Outra coisa que eu vos queria falar que pouca gente sabe é que existem hashtags banidas no Instagram. Não existe uma lista já feita de todas as hashtags banidas, o que é um bocadinho chato, mas existem hashtags banidas no Instagram. O que eu quero que vocês façam antes de publicar um post, quando vocês já estiverem nesse bloco de hashtags pronto para publicar o que eu quero que vocês façam é ir a este site que eu vos vou mostrar que é do iq hashtags e é uma parte desse site que é gratuita que é Ben hashtags que dá para pesquisar com o vosso bloco de hashtags se existe alguma banida por isso eu vou colocar esse bloco que eu criei para vocês aqui neste site e como vocês estão a ver existe realmente aqui uma hashtag que foi banida e nem é um hashtag muito grande, é hashtag moda inteligente que tem 93 mil mas é banida, ou seja, se vocês usarem esta hashtag, tenho menos uma oportunidade de chegar às pessoas que vocês querem chegar. Por isso, antes de publicar, venham sempre a este site ou algum similar, vejam se está tudo bem. Se tiver, é só publicar, se não tiver, é só eliminar as banidas, substituir se vocês quiserem mais uma oportunidade de serem encontrados e publicar. Ok, agora quero-vos dar uma dica de ouro para quem tem muitos blocos de hashtags que eu aposto que vocês vão ter assim que vocês acabarem de ver este vídeo mas a dica que eu tenho para vocês é colocar no vosso telemóvel uma forma rápida de vocês terem o bloco de hashtags que vocês querem na ponta dos vossos dedos se vamos aqui ao meu instagram e eu for criar uma foto e for para escrever, se eu escrever bloco 1 aparece aqui já no centro do teclado essas hashtags todas, que eu usei agora para vocês neste bloco. Por isso, se vocês tiverem blocos de hashtags e quiserem organizá-las bem no vosso teclado e ser mais rápido vocês acederem a elas, o que vocês precisam de fazer é ir ao vosso teclado. Eu uso o teclado Gearboard da Google, mas de certeza que vocês conseguem encontrar este atalho no vosso teclado, basta só procurar na internet como se faz. Eu vou aqui para escrever, vou aqui esta rodinha para ir às definições e vou a dicionário. Em dicionário vou carregar em dicionário pessoal, vou adicionar a língua que eu uso que é português de Portugal e vou carregar no mais. Aqui no mais eu vou escrever as hashtags do primeiro bloco e todas estas aqui que eu costumo utilizar e aqui no meu atalho eu vou escrever bloco lvl Maria 1. Um". Sim, se eu escrever bloco lm 1 um", eu vou conseguir ter um atalho mais rápido para esse primeiro bloco que eu quero utilizar no meu post. Se vocês ainda tiverem a ver este vídeo, vocês são os maiores, mas eu queria vos presentear de alguma forma, por isso se vocês quiserem uma ajuda extra de que hashtags utilizar no vosso próximo post, escrevam lá em baixo qual é o tema da vossa conta e que tema é que tem o vosso post, ou descrevam ligeiramente e eu vou vos tentar ajudar umas primeiras hashtags para vocês comentarem, ok? E já sabem, crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e dicas de fotografia, subscrevam e ativem o sininho para receber notificações, primeiro que toda a gente, e é isso! Eu nos na próxima quarta. Tchau! Eu hoje tenho 15 dicas para o Instagram que vocês têm que saber.